Na palma da minha mão Nela aprendi a viver Com muita imaginação Sou a noite e o dia O inverno e o verão A vergonha e a ousadia Cantada nesta canção Ei! Ei! Ei! O mal me quer bem, me quer Oh, oh, oh, oh. Ser uma flor e não ter dor, oh, oh, oh, oh, oh, oh. assim me quer a vida inteira, oh, oh, oh, oh, e ser feliz desta maneira, oh, oh, oh, oh, o mal me quer, bem me quer, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ser uma flor e não ter dor, oh. oh, oh. Just don't O mal me quer bem me quer, oh, ser uma flor e não ter dor, ou oh, oh, assim me quer a vida inteira, e ser feliz desta maneira, oh, oh, oh, o mal me quer bem me quer, oh, ser uma flor e não ter dor. Desta maneira, Ei! Ei! Ei! o mal me quer, bem me quer, o oh, oh, oh, oh, oh. ser uma flor e não ter dor. Oh, Me quer, uau, uau, uau, uau, ser uma flor e não ter dor, uau, uau, uau, uau, assim me quer a vida inteira, uau, uau, uau, e ser feliz desta vez.